17 coisas impressionantes que só acontecem em Dubai. Dubai é uma cidade dos Emirados Árabes Unidos, que cresceu muito nos últimos anos, e é conhecida pelo luxo e pela excentricidade. Embora muitas pessoas pensem que a maior parte de sua riqueza venha do petróleo, na realidade é no turismo, que está o seu grande poder. Todo ano centenas de milhares de pessoas visitam a cidade para testemunhar ao vivo as extravagâncias de um lugar repleto de milionários. 1. Um, caixas eletrônicos para retirar o ouro Sim, é possível encontrar caixas eletrônicos convencionais para retirar dinheiro, mas existem alguns em que as pessoas podem retirar ouro. 2 carros anfíbios são um luxo real nada fica de fora em dubai e uma prova disso são os carros anfíbios carros que formam parte da fruta do príncipe herdeiro da cidade 3 robôs que montam camelos as corridas de camelo são muito populares na cidade mas elas não são nada triviais em vez de pessoas robôs vão em cima dos animais 4 robôs também são policiais embora pareça roteiro de filme de ficção científica, em Dubai já foram apresentados os primeiros robôs policiais. 5. Um shopping que é um palácio. O Dubai Mall tem mais de 502 mil metros quadrados e é considerado o maior e o mais alto shopping do mundo. 6. Os táxis também voam luxo, não conhece limites nessa cidade, e o serviço de táxi também é oferecido por helicópteros. 7. É possível ver um mapa do mundo A, ah, um lugar em que um conjunto de ilhas forma uma figura muito particular. Conhecidas como Tio World, o mundo, elas foram dispostas justamente para representar um mapa da Terra. 8. O interesse pelo ouro. Não conhece limites. O ouro se faz presente em todos os cantos da cidade. Em uma zona comercial há mais de 300 lojas que vendem ouro. Na loja Kams é possível encontrar o maior anel de ouro do mundo, que pesa nada mais, nada menos que 63.856 kg. Viagem VIP de metrô em Dubai. Até mesmo uma viagem de metrô pode ser exclusiva. Para isso, basta comprar um Gold Class, um bilhete que dá acesso a vagões mais cômodos. 10. Burj Khalifa Burj Khalifa tem 828 metros, e é o arranha-céu mais alto do mundo. 11. Jardim Milagre Sem dúvida nenhuma um nome bastante apropriado, considerando que as flores nascem em um deserto. O jardim é conhecido como o maior do mundo, tem um total de 72 mil metros quadrados e mais de 60 milhões de flores. 12. Neve no meio do deserto do Dubai Fica em uma região quente e árida, o que não impediu que fossem criadas as maiores pistas artificiais de esqui do mundo. 13. Pontos de ônibus realmente exclusivos, a cidade não deixa a desejar, nem no ponto de ônibus. Em Dubai, as pessoas podem esperar tranquilamente pelo transporte público no interior de uma sala fechada com ar-condicionado. 14. Um hotel realmente luxuoso, o Hotel Burj Alameda Arabi, é considerado o melhor hotel do mundo. Um dos poucos a conseguir sete estrelas. 15. Chocolate com leite realmente especial, sim, é isso mesmo que você está pensando. Em Dubai é possível pedir um chocolate com leite de camelo. 16. O ouro também está na tecnologia. Os hóspedes do Hotel Burj Alameda Arabi.